Oi, pessoal, tô estou aqui na reitoria do Instituto Federal Fluminense com meu grande amigo Sérgio Samoian e o aqui na pesquisa. Estou é, visitando a instituição, né, acho que essa parceria já é muito boa entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense. É, a gente também está fazendo uma visita com o Conselho Regional de Química, então também tem uma importância, principalmente, dos discurso da área né, tecnológica focada na área da química. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela recepção e Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre Isso. Primeiro dizer que é uma alegria receber você aqui Você é uma pessoa que faz a diferença é, Extremamente ativa, contribui para a gente em vários momentos do nosso instituto, mas também nacionalmente É um articulador de natureza O que é muito importante para o exercício dessa função que nós temos o Instituto fica feliz de receber não só o amigo Rafael Reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, uma co-irmã, mas o presidente do Conselho Regional de Química, porque nós temos, aqui no nosso Instituto, os cursos técnicos na área de Química, os cursos técnicos na área de Enfermagem, desculpa, de Farmácia, o curso técnico na área de Alimento e também os cursos superiores, Seja as Essências de, de, de Química O curso superior na área de Ciência e Tecnologia dos Alimentos Nós temos, então, uma oferta De cursos que estão Sobre a jurisprudência Ou pela jurisdição Do Conselho de Química Então, já deixando aqui Um convite, não é isso? Uma proposta do CRT Para fazer com a nossa instituição Uma conversa com os nossos estudantes né? Para orientar Sobre os novos projetos e algumas novidades, que eu tenho certeza que vocês vão trazer nessa web, que nós vamos construir juntos aí. É isso? Com certeza, Gerson. Muito obrigado aí pela parceria. E conte aí o Instituto Federal de com é, as ações que a gente está desenvolvendo na região do norte para potencializar a equipe que a gente na região. Com certeza. Obrigado.